só um bocadinho, só para pôr a câmera no sítio, está bem? <risos> bem malta do aço, esta cara vocês já conhecem e vai Doc, estás com óculos, estás, estás com medo de mostrar aí os teus? Começo a chorar meu, está a... meu Tenho uns olhos lindos, verdes, <risos> estás a ver. e depois começo a chorar! Tens aqui o um amigo Bruno já conhecem ainda é FBT Pneus Está ali atrás o amigo Marco Diz lá Marco? Marco! <risos> <risos> <risos> Pronto, Muito temos bom. aqui duas pessoas divertidas a a de aqui. Então, agora a parte que é a introdução a gente vai ver o mar e pronto agora a gente começa a filmar é? queres que eu faça música como muito bom muito bom Yeah, I've been running summit, é plummet, me um Golf 3 MK3? O versão... 3MK3. É. A versão original é 1900DDI. Foi lembro. todo restaurado, de azeite, exterior, interior, levou tudo. Está mesmo, boeda clean, estás a ver? Mas moderno. Moderno, é. moderno. Tem aqui estes toquezinhos, manete, bancos. Posso? Tá. já teve muita potência foi todo, foi todo montadinho como deve ser deixinhas tudo de origem ah, o carro está muito fixe está muito e é o carro que faz a diferença eu, eu consigo se calhar dizer pode não ser o melhor Golf mas é... está muito completo meu. mas é o mais completo se calhar em nível de material original que tu possas meter no está Golf muito.